Boa noite, queridos irmãos, que a paz do Senhor esteja aí com você no seu coração, na sua casa, que Deus esteja renovando as tuas forças, a tua fé, é com alegria né e graça que Deus nos dá essa oportunidade de estarmos acessando a sua palavra, de que Ele não nos deixa nunca sem orientação, nunca sem nos mostrar o caminho, nos iluminar, nos consolar-nos, exortar, nos edificar. No nome de Jesus, eu gostaria de convidar você a estar orando comigo agora, pedindo que o Espírito Santo de Deus, Ele esteja preparando nossos corações, abrindo os nossos ouvidos espirituais para que possamos receber a palavra do Senhor e aquilo que Ele quer falar conosco nessa noite. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos dizer o quanto somos gratos a Ti, Senhor, pelo Teu grande amor, pela Tua misericórdia que se renovou a nosso favor nesta manhã. Nós queremos Te agradecer, Senhor Jesus, porque Tu não nos deixa sem orientação, sem perdão, sem Tua palavra, sem luz, sem direção. Tu sempre nos busca do lugar em que nós nos perdemos e nos convida a nos levantar, a nos arrepender e a começar de novo, Pai. Em nome de Jesus, que esse estudo, Pai, que essa palavra seja mais uma oportunidade de nos fazer andar na Tua presença, de nos fazer expressar a Tua vontade, o Teu querer e buscar, Senhor, buscar Te conhecer de todo o nosso coração. Eu oro para que Tu esteja, Senhor, nessa noite, motivando os nossos corações a desenvolver uma vida de oração, uma vida na Tua presença, uma vida de crescimento, de luz, Pai, de andar contigo verdadeiramente. Nós somos Tua igreja, Tua noiva, queremos ser preparados por Ti, Senhor preparados pelo Teu Espírito, para que naquele dia nós estejamos prontos, atentos ao Teu chamado. Em nome do Senhor Jesus, fala conosco, ilumina os olhos do nosso coração, derrama espírito de sabedoria e entendimento sobre nossas vidas, nos ajuda a andar na luz da Tua presença, todos os momentos da, tua, da nossa vida, nos ajuda a identificar a Tua presença sempre conosco, Pai. Todos os dias, Pai, Tu disseste, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nos ajuda, Senhor, a Te reconhecer em todos os nossos caminhos, Pai. E ver o quão o Teu amor é grande, a Tua bondade, a Tua fidelidade é sem fim. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações, Pai. Amém, Senhor. Amém. Semana passada, nós meditamos aqui sobre Marta, Maria e Lázaro, e nós falamos sobre a vida de Marta, nós falamos sobre que o serviço, ele jamais pode estar na frente da comunhão com o Senhor. Né? Uh, o Senhor nos orientou dizendo que, se o final do nosso serviço, uh, no final do nosso serviço, o Senhor não pode ter nosso coração, então, esse serviço, ele não é um resultado positivo, porque o final de tudo que Deus nos dá para fazer é ter uma vida de comunhão com Ele, é ter uma vida uh, de intimidade com Deus, que naquele dia o Senhor vai nos olhar e Ele vai dizer, eu te conheço, meu filho, eu te conheço e eu te conheço porque tu andou comigo. Eu não te conheço pelo teu serviço, eu te conheço pela comunhão que tu tinha comigo, porque toda vez que eu ia até o altar, eu te encontrava no altar, numa vida de oração, numa vida de entrega. E eu gostaria de dar sequência né, nessa, nessa noite, falando, nós vamos olhar novamente lá em João capítulo 12, porque ali deixa claro sobre esse processo, né? de como se dá essa, essa obra de Deus na nossa vida, que tanto a gente acha que é um processo religioso, mas não é, é, um processo orgânico, vivo, e se dá na família. E esse exemplo aqui em João 12 é de Jesus tendo comunhão em uma família, a família de Marta, de Maria e de Lázaro. E aqui em João então, 12, versículo 2, diz assim... 1 um e 2, seis dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Então, o que nós podemos aqui observar? Que Marta servia. Né? Marta estava ali uh, no processo do serviço. Lázaro ele já estava à mesa. Lázaro já estava naquela, no processo que depois que ele serviu, né? depois da adoração, de passar pela adoração, pelo serviço, agora ele estava à mesa, para comer, para ter constituição daquela palavra, e depois ele ia se transformar numa testemunha após ter morrido e ressuscitado. Então, o nosso processo é adorar como Maria, servir como Marta estava servindo, não ansiosa, mas tendo um serviço. Então, a adoração vem antes do serviço, e depois do serviço, eu tenho que estar à mesa para que essa palavra produza em mim condições de morte e ressurreição para que eu vire uma testemunha. Então é um processo a se passar. Eu não posso estar no serviço sem passar pela adoração. E eu não posso ser testemunha sem antes ter estado aos pés do Senhor e sem antes ter servido meus irmãos. Então, essa constituição que se dava ali era a obra que Deus operava dentro da família, era como hoje Deus opera na vida da igreja. Irmãos que estão sendo quebrados aos pés do Senhor em adoração, conhecendo, irmãos que estão servindo, irmãos que estão à mesa, irmãos que estão passando por situações de morte e ressurreição, irmãos que são testemunhas de Cristo. E todos fazem parte da mesma família. E todos têm que ter sido gerados, em primeiro lugar, aos pés de Jesus. Primeiro eu ouço o Senhor, depois eu sirvo ao Senhor. Depois, estando à mesa, eu valorizo o pão. E eu permito que o pão me transforme, mate em mim as coisas da velha criatura e essa vida que entrou em mim através do pão vai fazer com que eu ressuscite gerando um testemunho vivo de Cristo como foi com a vida de Lázaro quero ler novamente aqui o versículo 9, 10 e 11 que nós lemos a semana passada que diz assim soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali e lá foram não só por causa dele mas também para verem Lázaro a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltaram crendo em Jesus. Olha que tremendo. A vida de Lázaro agora era uma testemunha tão nítida, tão clara da pessoa de Jesus, que as pessoas, olhando para ele, criam em Cristo. Eram transformadas, queriam conhecer a pessoa de Jesus. Porque ele havia passado por todo aquele processo de adorar, de orar, de servir, de estar à mesa, de deixar a palavra agir no seu coração e de poder ressuscitar. Essa, essa história aqui que o Senhor nos deixou, esse exemplo, visa uma pedagogia para os nossos dias nos dando exemplo através da vida dessa família, de qual era o processo usado para nos transformar. Mas o que, que tem acontecido, né, irmãos? O que tem acontecido é que muitas vezes nós temos esquecido da parte de Maria, a vida de oração, a vida de intimidade, a vida de estar aos pés de Jesus, a vida de observar como Ele é, o que lhe agrada, o que está acontecendo com a, a área espiritual. Você pode ver que Maria ungiu Jesus para a sua morte. De estar aos pés de Jesus, Maria já sabia o que ia acontecer lá na frente. Ela, ela via o propósito de Cristo. Muitas vezes nós estamos tão envolvidos com as nossas coisas, mas tão envolvidos, irmãos, que a gente não sabe nada a respeito do Deus que a gente serve. A gente serve, mas a gente não conhece Ele. Não conhece por não ter um tempo de qualidade aos pés do Senhor. E é por isso que, muitas vezes, o serviço que a gente faz, ou seja, a entrega que a gente faz, como a gente serve os irmãos, seja na nossa casa, no nosso trabalho, na vida da igreja, na nossa família, é um serviço amargurado como o de Marta. É um serviço que olha para Jesus e diz, tu não te importas. Muitos hoje estão vivendo assim, olhando para a sua vida, olhando para o que já fizeram, Muitas vezes na vida da igreja Do que serviram E dizendo, mas parece que o Senhor não se importa Que eu servi sozinho E eu, a minha vida Continua a mesma Tudo aquilo que eu esperava As coisas que eu aguardava Não aconteceram Então eu, eu estou Entregando algo da carne Que parte da carne E que não parte do Espírito Nós, Agora quando eu cheguei aqui na igreja, a gente presenciou essa obra do Espírito aqui, num serviço que foi feito aqui desmontando, que nós vamos passar por, um, por uma reforma, que é algo espiritual que Deus está nos mostrando, e uma equipe de alguns irmãos vieram aqui, já, já desmontaram todas as cadeiras tudo feito assim, muito bem feitinho, colocado, com amor, planejado, porque antes de fazerem esse serviço, os irmãos tinham orado, tinham tempo de oração, tiveram um tempo de estar aos pés do Senhor para receber a orientação de Deus para esse serviço. Aí o Espírito Santo tem o quê? Tem liberdade de poder usar cada um dentro do seu dom, do seu talento e edificar a sua vontade. Mas o que que Maria fazia? Maria adorava. Maria tirava um tempo para estar aos pés do Senhor. Irmãos, nós precisamos tirar um tempo para estar aos pés do Senhor. A nossa vida tem sido fazer, fazer, fazer, fazer, fazer, fazer, mas fazer da onde? Da onde nasce isso? Da onde vem? É do meu desejo? É do jeito que eu gosto? É das minhas preferências? Ou é um peso que o Espírito Santo coloca no meu coração acerca da vontade de Deus que eu preciso gerar aquilo e trazer à luz? Ontem o pastor pregava aqui e ele disse assim, que nós estamos num tempo em que os que estavam dentro, né, estão saindo e os que estavam fora estão entrando na congregação. E logo naquele momento assim, eu lembrei da passagem do filho pródigo. Eu vi filho pródigo saindo, né? Eu vi aquele menino saindo, todos eram filhos. E o que estava dentro era o filho mais velho. E quando nós olhamos para o filho mais velho, irmãos, nós vemos ele aplicado no serviço, ele chegou para o pai e disse, pai, eu nunca te desobedeci em nenhuma ordem. Eu fiquei aqui, eu trabalhei, eu sempre fiz tudo. Mas aquele filho estava amargurado com o pai porque as suas expectativas pessoais não tinham sido atendidas. Ele achava que o pai queria um bom trabalhador, e o pai só estava buscando um filho, um filho que tivesse comunhão, um filho que o conhecesse, um filho que se alegrasse pela família. Então, nem o que saiu, nem o que estava conhecia a família. Então, muitas vezes, nós estamos nesse fluxo de entra, de sai, sabe? Uh, uh, um chega com expectativa, a expectativa se frustra, eu estou saindo, eu estou cansado, eu não quero mais. Estamos numa época que as pessoas estão cansadas de fazer o bem. né? Vamos dar um pulinho ali em Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, versículo 9, diz assim, E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. E nós estamos num tempo que as pessoas estão se cansando, estão desfalecendo de fazer o bem. E principalmente aos da família da fé. Ah, cansei, não vou mais, não adianta. É, não tem porquê. Porque está nos faltando uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida de tudo que a gente parte, não parta do nosso intelecto. Eu sei que as pessoas são capazes. Eu sei, Deus sabe também que todo mundo tem sua capacidade. Mas Ele não está contando com a nossa capacidade, Ele está contando com aquilo que nós vamos para o Espírito, para ser gerado pelo Espírito, para que o Espírito possa nos mover. Porque o que vem de Cristo, Deus reconhece. Então nós saímos da nossa capacidade, né? com o tanque vazio, na reserva, e lá quando nós mais precisamos do combustível, que é a chama do Espírito, o carro falha. E aí a gente diz, o Senhor não se importa, as coisas não estão acontecendo, eu estou servindo há não sei quanto tempo Esse aí ó, que está chegando tá, Veio lá de uma, de uma vida perversa Tinha abandonado É decepção com os irmãos, né? Ele era decepcionado com o irmão E ele não conseguia se alegrar Ter a alegria da salvação Porque é nos pés do Senhor Que nós somos transformados É nos pés do Senhor que nós somos iluminados É nos pés do Senhor que nós somos gerados É numa vida de oração, irmãos se você olhar para o Antigo Testamento, você vai ver que Daniel fez muitas coisas na Babilônia, foi usado para que o nome do Senhor fosse conhecido na Babilônia. Mas aquele homem ficou, foi perseguido, foi ameaçado de morte, e ele não considerou a vida dele quando disseram para ele parar de orar. E ele, mesmo sabendo que poderia ser jogado na cova dos leões, ele subiu aquele dia para o seu quarto e ele abriu a janela para a banda de Jerusalém e foi orar. Porque Daniel sabia que ele só não viraria um escravo, sendo um escravo da Babilônia, mas ele só não viraria um escravo dentro dele na Babilônia se ele continuasse com os olhos postos no Deus de Israel no Deus dos seus pais, no Deus que estava fazendo todo aquele mover. E então Daniel ia para lá e clamava. E se você olhar a oração de Daniel 9 e de Daniel 10, o Senhor diz, não temas, porque o teu clamor foi ouvido. Houve guerra nos céus por causa da oração de Daniel. As potestades estavam impedindo a resposta de oração e Daniel firme orando. Até que a resposta chegasse. Onde estão os cristãos dessa época que fazem isso? A gente ora uma, duas vezes, diz falece, e diz não está adiantando nada. Ou melhor, às vezes a gente nem ora. A gente liga para a igreja e diz assim, ó, bota meu nome na intercessão. Ó, oh, bota o nome do fulano do ciclano na intercessão, e quando chega na intercessão a gente nem vem orar, irmãos. Ou a gente nem vai lá em casa orar pelas pessoas que a gente pediu para a igreja orar. Porque a fé, como foi dita ontem também, é tímida é tímida por uma falta de conhecimento de Deus, e não é um conhecimento teológico de Deus. Muitas pessoas hoje têm muito conhecimento teológico de Deus, mas não para viver, mas para debater, para amparar suas ideias. Hoje, o que as pessoas fazem é o seguinte, eu leio a Bíblia e digo, ó, oh, aqui eu penso igual. Ó, oh, isso aqui, é... ah, aqui Aqui não. Não, isso aqui é antigo. Não, vamos tirar isso daqui. Isso aqui a gente não vive. Agora, isso aqui que ampara o que eu acho que eu penso, ah, isso que eu aceito. Então, a leitura da Bíblia não está sendo mais algo para que eu entenda qual é o padrão divino, para que o padrão carnal e caído seja desfeito. É para amparar minhas ideias, para debater, para querer convencer outros de erro ou para adquirir bênçãos. Misericórdia, irmãos misericórdia, irmãos nós estamos num tempo que por falta de uma vida de oração, de consagração de estar aos pés do Senhor e de estar só numa vida de produção de serviço, de ocupação não há uma comunhão, um relacionamento um conhecimento de Deus a, a, a vida está quase que nem aquele os pais que pegam as crianças não sabem o que fazer, então escrevem tudo quanto é coisa, aí tem esporte tem dança, tem, tem não sei o que assim que estava antes, né? Tem tudo, mas não tem relacionamento. Capacitado para muitas coisas. Menos para se relacionar. Menos para entrar em comunhão com gente. Menos para trabalhar junto, numa equipe, num corpo. Porque nos falta vida de oração. Sabe qual é a vida de oração que eu estou falando, irmãos? Que o Espírito Santo está querendo nos ministrar. É aquela que o Senhor diz assim, ó. Entra no teu quarto. Fecha a tua porta e o teu Pai que te vem em secreto, em secreto te recompensará. Porque lá para o quarto, para intimidade, você não tem que levar mais ninguém. É só você e o Senhor. É só a noiva, é só a esposa e o esposo. É intimidade com Deus, para que você saiba até depois dessa oração de intimidade saber o que intercede, saber o que ora. Porque nós estamos muito preocupados, como Marta, em dar conta dos nossos afazeres. Mas a gente não entende que se nós não tivermos uma vida de oração aos pés do Senhor, entendendo aonde o Senhor está indo, como as coisas espirituais estão se desenrolando. Eu não terei graça para fazer esse serviço. Esse serviço amargurado não me levará à mesa, não me levará à morte e ressurreição e não me levará a ser uma testemunha. O mundo vai continuar olhando... Nossos eventos, vai continuar olhar, olhando a igreja de hoje, na internet, uh, a, os pregadores famosos, vai continuar olhando isso, mas não vai ver vida em família. Expressão de amor, relacionamento profundo com Deus. Elias foi conhecido como o homem que orava e não chovia durante três anos. E depois orava e o Senhor mandava chuva. Elias foi conhecido pelo homem que orava e Deus mandava fogo do céu. Nós temos que voltar para os joelhos, irmãos. Nós estamos intercedendo e orando para que Deus nos dê um avivamento, mas esse avivamento precisa começar no nosso coração, no nosso íntimo, permitindo Deus mudar a nossa vida. Era isso que Deus queria falar com aquela família. E, e olha, olha o que acontece aqui, é João 11 antes desse capítulo 12, João 11, relata a ressurreição de Lázaro. E mais uma vez aparece aqui Lázaro, Marta e Maria. E eu, eu vou convidar os irmãos que em casa vocês leiam esses capítulos. Porque às vezes a gente só ouve, mas a gente não vai para a Bíblia ler. Então eu quero que você leia. Amém? Para nós começar a conhecer a Deus, nós temos que ler. Ler. Abre a tua Bíblia em casa e lê. Vai saber quem é Marta, quem é Maria, quem foi Abraão, quem foi Jacó, quem foi José. Leia a tua Bíblia. Não leia só na igreja, nos cultos. Leia em casa. Tire um tempo para que o Senhor possa realmente transformar a tua vida. Invista nessa transformação. Então, olha o que diz aqui. Que Marta... Ela chamou Jesus porque Lázaro estava doente E nesse capítulo mostra que Jesus se demorou três dias E durante os três dias que Jesus se demorou para chegar até Lázaro Lázaro morreu E quando Jesus chegou então na casa de Marta Marta olhou para ele e disse Ah, Se tu tivesse vindo antes, meu irmão não teria morrido Mas agora já morreu e Jesus disse, se tu creres, tu verás a glória de Deus, eu sou a ressurreição e a vida. Ela disse, ah, sim. Lá, quando, na ressurreição dos mortos, no final, tudo vai dar certo. Né? Lá, todo mundo, a gente vai se ver de novo, tudo vai dar certo. Mas não era aquilo que o Senhor queria ministrar para Marta. Ele queria sacudir Marta. Ele queria dizer, Marta, eu vou vencer a morte quando eu descer, eu vou entregar a minha vida, eu vou morrer na cruz e eu vou ressuscitar e eu vou te ministrar isso com a vida do teu irmão. Eu venço a morte, eu nunca chego atrasado. E geralmente quando a gente está nesse serviço, quando a gente está na vida do Senhor, mas a gente não tem uma vida de comunhão para ser cheio do Espírito para ser movido, irmãos. Várias vezes eu me senti assim e várias vezes Deus me disse, volta para a oração, para a comunhão, para a intimidade. Porque tu não tem vida em ti mesmo, tu precisas de mim. E o que que Marta disse? Senhor, tu te demorou. É assim que a gente diz, Senhor, eu orei, mas está demorado. Tu ainda não fez, eu estou desfalecendo. E o Senhor diz, enquanto eu não chego, vai para o um clamor, vai para a oração, vai te encher do Espírito Santo, vai fortalecer a tua fé com a palavra. Então, quando o Senhor chegou, olha o que Ele diz aqui. É o capítulo 11 de João, versículo 32 em diante. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe lançou aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou, onde o sepultaste? Eles lhes responderam, vem, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram aos judeus, vede de quanto o amava. Mas alguns objetaram. Não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Ah, irmãos, não é exatamente assim? Por favor, será que é engano, que eu estou enganada, sim. Ou nós temos andado num caminho, cansados, Achando que Jesus está se demorando, que não se importa. E se perguntando, mas se ele já fez cego ver, se ele já fez surdo ouvir, se ele já abriu o mar, se ele já fez tanta coisa, por que, que ele não faz esse milagre? Porque uma vida de serviço sem oração faz você se amargurar até com Deus porque você fica em busca não de uma comunhão com Cristo, mas de uma satisfação das tuas necessidades. Mas a tua maior necessidade é estar aos pés do Senhor. O resto flui a partir daí. Então, a gente pega aquela nossa situação, enterra bem enterradinho, né? Essa, tudo isso que eu estou falando a, a gente achar que Deus está se demorando Que as coisas não acontecem Enterra tudo Bota uma cara de crente Uma roupa de crente E diz que está tudo bem Não está tudo bem Só estará tudo bem Quando a minha comunhão com Deus estiver bem Aí até na cadeia eu prospero Até no deserto eu prospero E em qualquer lugar onde andar O Senhor estará ali comigo E eu estarei sendo Edificada e preservada na presença de Deus. Então ele diz: Aonde sepultaste? O que, que o Senhor fez? Marta, eu tenho que te levar no lugar da tua tristeza, no lugar da onde você acha que eu não consegui chegar a tempo, no lugar onde você pegou, enterrou, botou uma pedra em cima e diz: Vamos esquecer esse assunto e vive lamentando. E eu vou fazer tudo isso vir para fora. E vou te dizer: arreda a pedra, tira a pedra, porque eu vou chamar para fora. E a primeira coisa que a gente diz é: Senhor, não toca nesse assunto, isso aí já está já, já morto, fede, é mal cheiroso. Não toca, deixa assim. Tudo bem, lá na eternidade a gente vai ser feliz. E o Senhor diz: Não, eu quero mexer agora. Isso é avivamento, para nós encerrarmos aqui. O avivamento que Deus quer fazer agora nas nossas vidas. É tirar para fora aquilo que já está mal cheiroso, mas Deus vai vencer a morte dentro de nós, para que o nosso serviço nunca mais seja algo lamentoso, choroso, como se Deus estivesse atrasado, mas um serviço daquele que conhece a quem ele serve que conhece o Deus a quem ele serve, e que ele serve com alegria e alegria da salvação. Então, o Senhor tem ministrado isso aqui para a igreja em Novamburgo. Hamburgo, Ele está mais uma vez nos movendo através de uma reforma, aonde nós vamos ter que mexer no teto da igreja, nas tesouras da sustentação do teto. O Senhor nos ministrando, que assim como esses cupins estavam comendo esses esses essas madeiras né, no teto. Assim, espíritos de maus pensamentos, espíritos que entram na nossa mente, começam a roubar nossa salvação, começam a roubar nossa alegria, nossa fidelidade. E o Senhor dizendo, guarda o teu coração. E se eu tiver que desmanchar tudo que edifiquei, eu vou desmanchar, mas eu reergo, porque o poder e a glória pertencem ao Senhor. E Deus vai tirar também o fundamento. Vai mexer no aquilo que no piso, na sustentação Porque nós precisamos colocar a fundação firme Deus vai expandir Porque nós precisamos nos abrir para comunhão Tanto em altura como em profundidade Que é conhecimento de nós mesmos Como em largura Que é em comunhão com nossos irmãos Então o Senhor está dizendo Eu vou mexer Aonde você sepultou Porque eu vou chamar para fora Tira a pedra que você colocou em cima. Para de querer evitar os assuntos difíceis. Trata o teu coração. Essa é a tua esperança. É que trazendo a luz, deixando o Senhor tirar da morte aquilo que você acha que não tem mais solução, transformando as tuas realidades, é que realmente nós vamos nos transformar em testemunhas de Cristo. Isso é avivamento. Aquele que começa... Dentro do nosso coração, mudando as nossas estruturas, a, no, a nossa comunhão com Deus, em primeiro lugar. A nossa, o, o nosso olhar para o que é a oração. Irmãos, para encerrar aqui, hoje, se nós falamos em volta de Jesus, que Jesus está voltando, muitas pessoas não acreditam. Se nós falamos... Que o Senhor interfere na nossa vida e nós falamos no milagre de Deus. Tem gente que olha para mim e diz, Bah Andrei, sério? Tu vê as coisas assim, né? E eu pergunto, mas tem como ver de outro jeito? Tem como ver de outro jeito e servir ao Senhor? A fé nos aponta para o espiritual, para o eterno. Como que eu posso dizer que eu tenho uma vida com o Senhor se eu nem creio que Ele está voltando? Se eu nem creio no poder da oração? Se eu nem pego a palavra dEle? Se eu não desenvolvo uma comunhão com Ele? Então nós temos que partir do lugar. Lembra-te de onde caíste, levanta-te e arrepende-te. Volta para o quarto, vai para a vida de oração. Para lá você ser transformado pelo Senhor. Para você poder ser um perfeito intercessor para você ser aquele que clama, que não abre mão de orar assim como Daniel fazia. Mesmo que isso implicasse em covas dos leões, ele sabia que ele podia entrar lá, mas o Deus dele ia estar com, estar com ele. Então essa certeza, esse avivamento de fé precisa voltar às nossas vidas, irmãos. Gostaria de orar com você, animar você, a estar aí na sua casa, buscando ao Senhor nesses dias, a estar acompanhando as reuniões, acompanhando os cultos, a estar vindo para a sala de oração, a estar orando por todas as tuas questões não resolvidas, deixando que o Espírito Santo trate, tirando a tua Bíblia da gaveta, da prateleira, abrindo, e se você diz, mas André, eu não entendo nada do que eu leio, quando você se achega para cá, o Mestre dos Mestres, o Espírito Santo te ensinará. Basta você estar desejoso. E aí ele também levantará pessoas para te ajudar. Mas comece, você precisa começar com o que tem. Comece a tirar um momento de oração todos os dias. Para que essa vida que você tem vivido com Deus seja real e não seja uma vida amargurada, Cansativa mas seja de prazer de estar na presença do Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento que tu nos deste, por essa palavra. Anima nosso coração. Espírito Santo, nos leva à comunhão. Nos leva às águas tranquilas. Nos leva a passar, sim, pelo vale da sombra da morte, sabendo que tu estás conosco, Senhor nos tira dessa angústia dessa passividade desperta nosso ser Senhor tira a venda que está nos nossos olhos, para que nós possamos ver Senhor, a tua vontade para que vo voltamos Senhor, à oração, ao clamor ao desejo de estar Senhor contigo aos teus pés em nome do Senhor Jesus assim eu te louvo assim eu te agradeço e sei, Espírito Santo, que és tu que ministra todas as coisas nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. E logo mais temos a sala de oração. Se você pode estar aqui presencialmente, nós vamos estar aqui. Esperamos por você para estarmos intercedendo juntos. Amém.